Gente, boa noite. Nós colocamos, fizemos esse invento aqui. Olha, tá vendo os pernilongos aqui dentro? Nós temos aqui na nossa casa, é fossa, tá vendo? Ainda não tem rede de esgoto. Gente, nós vimos esse vídeo, um vídeo na internet. Aí nós fizemos também. Não sei se vocês estavam vendo os pernilongos voando aí. Nós colocamos agora, ó. Dois, já, já tem dois. Já tem dois. Olha, pessoal. Olha aí, tá vendo? Aí eu mostro que agora. Gente, é incrível. Até amanhã vai estar tá cheio de pernilongo aqui dentro. É. E nós não sabíamos, nós estávamos colocando repelente lá dentro de casa até aqueles de líquido, não estava resolvendo. E nós não estava sabendo de onde que estava vindo. Agora, agora a gente sabe, né, Jenny? É, a gente é tá verdade, vendo. pessoal. Não, pessoal. Que legal. Olha, é dos pernilongos daqueles, sabe? Daqueles que... Olha o tamanho desse pernilongo. Imagina o tanto que tá lá dentro. É verdade. E eu não sabia que eles esproqueava em água suja, gente. Olha. Água de esgoto. Então fica isso aí. A dica, gente. Olha. É simples de fazer. 2 litros. Ó. Então tá, gente. Esse é o vídeo. Tchau, galera. Tchau, tchau.